Olá, seja muito bem-vindo ao Bookmap. Nesse vídeo você vai aprender como instalar o Bookmap no seu computador. O primeiro passo é você se logar no portal do Bookmap no Brasil. Tenha clareza que você está no bookmap.com.br e clique em login no superior direito do seu, da sua página web. Você será direcionado ao portal do Bookmap e será solicitado para fazer o seu login. Utilize as credenciais que foram enviadas por e-mail para você. Uh, juntamente com, as, com a contratação da sua licença e lembre-se que existe uma senha e login para acesso ao portal e uma senha diferente para acesso ao bookmap e aos dados da cedro tudo bem coloque aqui as suas credenciais para acessar o portal do bookmap e clique em login muito bem acessando o seu portal você terá acesso à sua licença aqui e também aos links de download bem como materiais educativos e acesso ao suporte do bookmap nessas nesse menu superior aqui vamos voltar ao download de licenças e clicar em download bookmap dessa forma você fará o download do bookmap na, no seu computador selecione o local e clique em salvar muito bem assim que você salvou você pode dar dois cliques nesse ícone ou ir na pasta onde você salvou e dar dois cliques para iniciar a instalação do bookmap clique em next confirme uh, e, e concorda com os dados com as licenças e os acordos do bookmap, pode confiar. Clique em next, install. Prontamente será instalado os arquivos do bookmap no seu computador. Muito bem, assim que completou a instalação dos arquivos do seu computador, você será solicitado se você quer rodar o bookmap automaticamente ou não. Eu vou, eu vou deselecionar esse box para mostrar para vocês um ícone que já foi criado no meu desktop para como instalar, como fazer a inicialização do bookmap e a gente nós vamos adicionar a nossa licença, vou colocar para finalizar, dois cliques no ícone do bookmap que está instalado no seu desktop, o bookmap está instalando, nós vamos fazer copiar a licença, Ctrl C seleciona a licença, clique em Ctrl, seguir o Ctrl e coloque o C para copiar, vai ser a licença que nós vamos usar para adicionar no bookmap, coloque a sua licença nesse box, CTRL V e ativar. Muito bem, você será uh, direcionado para a tela inicial onde você tem algumas opções uh, de inicialização do bookmap, vamos selecionar essa terceira opção nesse primeiro momento e clicar OK e assim você está conectado ao bookmap pronto para carregar os seus primeiros ativos, fazer a conexão dos seus dados e operar. Muito bem, lembrando que você pode retornar ao portal e ter acesso às educações, os vídeos explicativos para acessar como fazer a conexão com seus dados Cedro e conhecer todas as funcionalidades do Bookmap. Um grande abraço e até o próximo vídeo.